E se até agora a sua vida tiver sido guiada na direção errada? Quem disse que você precisa o que você precisa? Vamos saber se eu não tô vivendo é, longe do tal sonho de Deus para minha vida. Antes de continuar com esse estudo, por favor, se inscreva no canal. Isso evita que a mão invisível do YouTube esconda este canal de você. Mas vamos lá. Em Provérbios 4, 23, nós vamos ler que se você tem que guardar alguma coisa, é o seu coração, porque do seu coração Procede a direção para O que ele está resumindo no livro de Provérbios é um conceito teológico que Jesus explana lá no capítulo 7 de Marcos, quando ele diz que do coração procede todas as coisas ruins. O homicídio, o adultério, a fornicação, tudo procede do coração, que é o centro humano das decisões. Se o coração é esse guia que Jesus disse, que Salomão disse, e Jesus disse que é um lugar meio perigoso, e ele diz também no capítulo 6, verso 21 a cola está certinha, no capítulo 6, verso 21 ele diz que o seu coração entesoura coisas dentro dele porque o teu coração vai guardando tesouros, mas que tesouros são esses? são valores, Jesus está falando de valores toma decisões a partir daquilo que ele tem dentro dele, que são os valores o que alimenta o coração o que faz com que ele bombeie e saia e faça algumas coisas são os desejos que estão lá dentro no frigir dos ovos, o que nós o que nós decidimos, o que nós fazemos, parte do que está guardado dentro do nosso coração, para suprir as necessidades dos nossos desejos, se isso é verdade o coração, sendo a central de comando, essa central de comandos ela é ativada por valores e esses valores dão respostas e apontam direção para os nossos desejos nossos anseios, eu preciso então entender que desejos esses que eu tenho no coração, eu preciso saber eu preciso saber o que está me movendo vendo é a coisa correta. E quando eu tenho esses desejos, eu preciso saber e submeter se esses desejos, essas carências, elas são lícitas. Por quê? Porque nós, eu vou falar aqui de novo, nós somos seres que fomos criados de forma perfeita, mas não perfeitos. Deus nos fez perfeitamente, mas não nos fez perfeitos. Nós não somos seres perfeitos. Esses anseios, essas carências, são intrínsecas à raça humana. Isso não é problema. Ter necessidade não é problema. Sentir vontade de fazer alguma coisa, não é problema, porque nós precisamos resolver de fato e esses desejos são lícitos ou não são lícitos, se convém ou não convém diante de Deus. Por isso que o Salmo 139, o Salmo que eu sempre cito aqui e a uma referência, o Salmo de Davi, ele diz o seguinte, olha, eu cheguei a uma conclusão, se eu vou ao lugar mais alto, eu vou encontrar Deus, se eu vou ao lugar mais baixo, eu vou encontrar Deus, se eu vou no sentido mais antigo da história, da minha história, eu vou encontrar Deus, se eu vou para o último momento da minha vida, o mais longe do meu futuro, ou seja, no último suspiro que eu vou dar na vida Deus vai estar lá, então como eu não tenho como fugir dele, como eu não tenho como fugir do Senhor, o que eu te peço pai é que o Senhor então mostre o que está em desacordo no meu coração sonda o meu coração e me diz o que está de acordo contigo, como eu não tenho como escapar da presença de Deus, como Davi falou, eu preciso colocar então todas as minhas intenções ali, diante dele, e aí nós vamos resolver um problema, aquilo que angustia. Será que as minhas necessidades serão atendidas? E aí Jesus diz em Mateus capítulo 6 no verso 8, ele diz, o oh, pai de vocês sabem exatamente aquilo que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. E aí ele joga um pouquinho mais para frente no texto de Mateus, registra a fala de Jesus. Por que que vocês estão preocupados com as suas necessidades básicas de comer, vestir e beber? Se Deus vai suprir isso? Porque os passarinhos, eles não sentem essa carência porque eles não têm noção da necessidade necessidade e não tem noção do tempo e do espaço, mas eles têm a percepção do seu Criador. Por isso que a natureza louva a Deus e por isso que a natureza grita ansiosamente a redenção dos seres humanos, porque eles já não aguentam, por conta da nossa ansiedade, serem destruídos, serem postos à margem e serem tratados da forma como são tratados, porque nós somos gente que consome para suprir carências e as nossas carências muitas vezes não são entendidas e compreendidas. Por isso eu quero ouvir você, por isso eu gostaria que você deixasse nos comentários de Deixasse pra gente nos links que Onde esse vídeo está sendo disponibilizado Tá certo? Muito obrigado pela sua audiência E agora nós vamos discutir